Você se iludiu. Projetou nele um cara semi-perfeito que nem nos filmes românticos existiu. Os defeitos dele, as mentiras, os sinais de desinteresse, você fingiu não ver. Ele sequer fazia algo para estar ao seu lado. Ele não começava as conversas, não te olhava como você o olhava. Você preferiu dar ouvidos ao seu ego que dizia a todo instante, continua tentando. Você vai conseguir. Achou que era possível brotar interesse onde não tinha. Chorou mais que sorriu. Ficou mais na bad que na alegria por ele. Sabia que ele nunca te quis, mas insistia nisso. O tempo todo ele te ofereceu migalhas. Não respondia todas as suas mensagens. Aí você foi driblando cada sinal e com isso se enganando mais ainda. Passou a enviar perguntas pra ele. Assim tinha resposta. Isso era humilhante. Mas você achava que estava conseguindo ter ele. Ele só tinha um olavo. Quando você dava ultimato nele, ele vinha com a podre frase. Quando der, vou te avisar. Mas é claro que eu quero. Quem quer, faz. É simples assim. Seu amor próprio dizia todo tempo para que o tchau dessa vez fosse definitivo. Você terminava isso e voltava. Ele ignorava suas mensagens, dizia que tinha esquecido de responder. Porra, você é esperta! Mentia para si mesmo a cada Whats ignorado, acreditava nas desculpas dele. E cada curtida em uma postagem sua, cada sorriso amarelo dele, cada atitude mínima dele com você, que era a mesma coisa com qualquer outra pessoa, você via como um sinal de amor. O amor é claro. Vem acompanhado de atitudes. Quem ama dar atenção, quer estar junto. Você nunca teve amor e querer bem dele. Quem sempre começava uma conversa? Quem estava sempre disponível? Você percebeu que ele não te queria. Mas traçou uma estratégia baseada em beijos e carinhos. Se enganou achando que o conquistaria. Ele não te queria. Nunca te quis. Os beijos que ele te dava era só cafagestagem. Vamos vencer isso aí. Ele nunca te quis. E você já sabe disso. Percebeu que nunca o teve, nunca o conquistou. Está ciente que foi perda de tempo e humilhação. Que ótimo. Agora é hora de sair dessa bed, moça. Coloca o seu ego na gaveta. Tira o amor próprio que jogou lá. Permita que o... Que o seu orgulho seja ferido ao lembrar-se do quanto esse babaca te magoou. Quando pensar em falar com ele, permita que o seu orgulho fale mais alto. Você não tem que falar com ele. Ele sempre te disse que todas as vezes foram atrás dele, não é? E você também vai entrar nessa? Não, procure. Ele nunca te quis. Vai se humilhar de novo a troco de quê? Ele está feliz com outra. Prova disso é que não te procurou. Nem vai te procurar. E você também deve ficar bem. Chega de sofrer por quem não te valorizou. Chega de chorar por quem te enganou. Chega de beber e ouvir modão por quem não te deu valor. Ele era o cara errado. Aprenda com esse erro e saiba avaliar quando alguém que realmente te quer se aproximar. Por favor, quando pensar em falar com ele, se lembre: ele nunca te mereceu. Você se enganou, é fato, mas ele foi fundamental para isso. Você merece mais que um babaca para amar.